Olá, boa noite, estou vendo aqui que a gente está ao vivo, vou pedir desde já o feedback de todo mundo sobre o vídeo, sobre o som, se está tudo ok aí. A gente vai começar hoje nossa primeira roda de 2022, hoje com uma convidada especial que eu vou anunciar daqui a pouco, para a gente começar com o pé esquerdo esse ano, que é um ano eleitoral e um ano que a gente espera que a gente consiga virar uma página importante virar duas páginas, na verdade, né? Uma página que é o bolsonarismo, mas virar também uma outra página que é a página do neoliberalismo, né? Duas páginas que a gente precisa virar no nosso país e que esse ano é um ano decisivo nesse sentido. Tô vendo que o pessoal tá entrando na live aí. Boa noite, Valkyria. Eu aguardo o feedback de vocês aí sobre som e imagem, tá bom? Estamos reiniciando as atividades do CCV. Na verdade, o CCV já está funcionando a todo vapor, né? nas terças e quintas temos aulas de capoeira funcionando contra a mestre Rafael, é, nas sextas, no sábado, temos aulas de, de dança com a Laís, vocês podem entrar aí na fanpage do CCB, dar uma espiada, vocês vão verificar que nós temos uma programação aí, vocês podem mandar e-mail para se informar. E entre em contato que a gente responde, tá bom? É, essas aulas elas estão acontecendo, obviamente, por conta da pandemia, com o público reduzido, com todos os cuidados sanitários, todas as orientações aqui para a cidade de Campinas sendo respeitadas, né? Mas como nós estamos, pelo menos até segunda ordem, num momento é, onde a gente pode ter uma abertura um, um pouquinho maior, né? Diferente de outros momentos onde a gente praticamente paralisou as atividades presenciais, é, nesse momento a gente retornou dentro daquilo que, que dentro, cumprindo os protocolos é, que estão definidos aqui pela, pela Secretaria de Saúde aqui na cidade de Campinas, tá? É, vou falar um pouco sobre isso, fazer uma introdução rápida antes da gente começar. Enquanto isso eu peço para que vocês todos compartilhem essa live na página de vocês, nos grupos que vocês participam, para que a gente chegue e alcance o maior número de pessoas possível. Hoje a gente está fazendo um teste aqui, o Facebook está estreando uma ferramenta nova, que é a transmissão cruzada, que permite fazer a transmissão simultaneamente é, em mais de uma página. Né? Então a gente está aproveitando aqui, além da transmissão oficial que está acontecendo na fanpage do Centro Cultural Esperança Vermelha, se você não curtiu, dá um joinha aí, curte a nossa fanpage e a transmissão está acontecendo automaticamente também na fanpage da, da Guida, uma nova experiência que nós estamos fazendo aqui, vamos ver se dá certo, tá? Quem não curtiu a fanpage da Guida, curta também para acompanhar as atividades da Guida lá, tá? É, hoje... A gente fez esse ano já uma aventura gastronômica, importante dizer, né? No último domingo aconteceu uma aventura gastronômica, atividade importante para arrecadação de recursos aqui do CCD, e ela ainda não é 100% presencial, como era no passado, né? Onde a gente reunia todo mundo é, para bater papo, e mas ela ainda permite algumas pessoas no presencial e... É, a maioria das pessoas acaba comprando marmitas para levar, né, por delivery. Então, a aventura gastronômica está de volta uma vez por mês. Fique atento com nossa nossa programação. No ano que vem vai rolar outra. E nesse último domingo quem pilotou a nossa aventura gastronômica foram duas grandes companheiras, né, a Fátima e a Anselma, que fizeram o strogonoff foi muito legal, tá? Fico com o convite para todo mundo. E lembrando também que nós temos o Sebo, o Bazar, o Brechó, está tudo funcionando. Se você quiser visitar aqui, pode visitar mediante agendamento, entre em contato com a gente e a gente combina um horário para abrir aqui para vocês visitarem, ou então nas atividades que acontecem aqui, você pode vir e fazer sua compra. Boa noite, Elisandra, também está chegando aí. Valeu pela audiência. E a gente vai começar daqui a pouco a nossa roda. Bom, é, como a gente... Já vinha fazendo no ano passado, a gente vai continuar fazendo esse ano. É, vamos divulgar aqui o boletim com a situação epidemiológica diária de Campinas. Esse boletim é referente ao dia 10, que é o dia de ontem. Né? Nós tivemos 256 novos casos e um óbito registrado. Esse óbito é de uma pessoa com 74 anos de idade. Uma coisa, é um fenômeno que está acontecendo agora no mundo todo, não é só aqui, né, as pessoas estão, nós estamos tendo uma situação onde o número de casos aumenta bastante, né, 256 casos na cidade, é um, é um número significativo, é, isso é referente às últimas 24 horas que, que esse boletim se refere, né, ele foi publicado dia 10 de, de janeiro, e mas, no entanto, um óbito, né, nós temos as vacinas aí segurando um pouco a situação, mas é uma situação de bastante descontrole, né, seja com a variante Omicron que, que tá por aí e, e tá rolando na cidade, a gente sabe que tá, seja por conta de, de gripe e outras variações aí, recentemente um caso aqui no Brasil de um cara que estava com dengue, gripe, influenza e covid também ao mesmo tempo, né, a nossa sensação nós estamos num momento é curioso né não tem o mesmo número de mortes que tinha no, em outras circunstâncias porque a vacina está segurando mas a gente tem uma quantidade gigantesca de casos né para isso basta a nossa própria acessibilidade já indica isso né isso é empírico né a gente tem gente na família doente tem gente no, no, no trabalho no, no nosso grupo de amigos né tem gente doente tem gente que suspeita que está doente porque o acesso a testes também é, tá bastante prejudicado, na, na, na, na, as farmácias nem todas têm e disponível e, e mesmo no SUS tem critérios para poder ter acesso aos testes, né? A situação é bem complicada aqui na cidade, só não é pior porque nós temos a vacina segurando um pouco aí. Mas a gente fica apreensivo porque a gente sabe que o número de, de vagas em, em UTI tem, tem limite, né? E se a situação fica muito desenfreada... A gente, mesmo com a vacina segurando, a gente sabe que tem uma parcela da população é, que pode vir a necessidade de hospitalização e, e que pode é, desenvolver uma doença mais grave e é de, vai ficar complicado para o Estado para lidar com isso. Né? Então, estamos apreensivos e no escuro porque os dados não, não estão disponíveis como a gente gostaria, né? pelo menos dados do, do Ministério da Saúde. É, atualmente na cidade de Campinas, 41 pessoas internadas em enfermaria, 21 pessoas em UTI, isso Covid, tá? e 85%, em torno de 85% de ocupação das UTIs da cidade. 85% é uma média, então isso significa que na rede pública a ocupação é um pouquinho maior, deve estar... Acima dos 90% e na rede privada um pouquinho menor do que isso, né? A gente tá passando aqui uma média para vocês. Então é isso, situação preocupante, mas nós vamos voltar nesse assunto, vamos falar sobre isso com a nossa convidada aqui, né? É, já falei da aventura gastronômica, vou falar aqui também de uma pedidoação, né? Eu sou pidão, toda vez que a gente faz roda aqui a gente pede doação, mas a gente precisa da sua doação para que o nosso centro cultural possa continuar existindo, né? A, a, os boletos continuam chegando, mesmo quando a gente não teve atividade presencial, a gente tinha aluguel, energia elétrica, internet, contas para pagar. E isso foi possível é, basicamente em função das doações que a gente recebe. Então daqui a pouco, mais tarde eu vou postar aí o nosso Pix, tem no nosso site, ccv.org.br, tem na, na nossa fanpage, mas eu vou postar daqui a pouco na caixa de comentários do vídeo aí, quem puder por favor, façam doação, porque é muito bem-vinda e ajuda a gente a manter o Centro Cultural funcionando, tá? Tô vendo que o pessoal tá chegando, escrevendo, fazendo comentários aí. Quem quiser deixar alguma pergunta durante o nosso bate-papo, nós vamos fazer um primeiro bloco. Quem quiser escrever alguma pergunta, é, fiquem à vontade e daqui a pouco a gente faz um, um bloco de leitura de comentários aqui de quem está acompanhando a nossa roda hoje, tá? É... Então é isso. Hoje, recentemente, é, o, o atual prefeito de Campinas, Dário Saad, que é do Partido Republicanos, ele deu uma entrevista falando sobre o primeiro ano de, de sua gestão aqui na cidade de Campinas. Né? A chamada dizia o seguinte, Campinas está pronta para crescer em 2022, diz Dário. O prefeito se diz satisfeito com seu primeiro ano de governo na cidade de Campinas. Bom, hoje nós estamos aqui é, na primeira roda do ano e nossa convidada é a Guida Caliço, que é a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores e ela vai falar um pouco, vai comentar um pouco sobre esse primeiro ano aí de governo do Dário que, enfim, nada, nada, nada melhor do que alguém que está na oposição dentro da Câmara Municipal para fazer um balanço crítico aí desse primeiro ano de governo. Então, Guida... Muito boa noite, obrigado por estar aqui mais uma vez E tô muito feliz que a gente pode fazer presencial assim Embora não, não dá para convidar todo mundo e encher a sala de gente como a gente já fez no passado, né? Mas pelo menos a gente consegue fazer presencialmente coisa que a gente não conseguia fazer, né? E, mas muito legal isso Então, é, bem-vinda mais uma vez aqui Você já é da casa, nem precisa falar, já sabe como é que funciona e, Então fique à vontade para fazer sua primeira a sua fala inicial, e daqui a pouco a gente vai ler perguntas e comentários aqui, tá? Tô vendo que a Paulinha postou nosso Pix ali já, obrigado, Paula, por estar acompanhando aí, por ajudar, e é isso aí, tá aí, ó, quem quiser fazer doação, qualquer valor é muito bem-vindo. Então é isso, boa noite, Guida! Bom, boa noite, Adriano. Boa noite a todas e todos e todos que estão nos acompanhando aí, né, pelas, pelas páginas, pela fanpage do CCV e também pela, pela nossa fanpage. É, bom, faço parte aqui, né, do, da equipe aqui do CCV, desse Centro Cultural, que tem feito aí várias atividades e também tem pautado essa importante atividade, que é essa roda de conversa, sempre trazendo temas importantes da conjuntura, temas que a gente debate tanto o país, o estado, a cidade. E eu agradeço mais uma vez o espaço que você seria nos, nos dá. É, bom, é o primeiro ano né, que a gente vai avaliar aí do governo Dário. também meu primeiro ano de mandato. Muita coisa aconteceu, 2021 foi um ano... É atípico para muita gente, para nós, inclusive, também, né? É, que tivemos que organizar o nosso mandato dentro de uma, de uma, de uma conjuntura de pandemia, né? dentro de uma conjuntura de crise econômica, dentro de uma conjuntura é, aí pautando temas, debatendo temas para a cidade, com governos que vêm aí apresentando uma pauta, uma agenda que não é a agenda aí dos trabalhadores, né? uma agenda neoliberal. É, então, a gente, no parlamento, em 2021, nós, a todo momento, principalmente a bancada de esquerda, a gente tentou organizar os nossos mandatos, os mandatos da oposição de esquerda, porque lá não tem mais oposição de direita, né? como tinha na época do, do Jonas, até tinha ali alguns que ensaiavam, é, que que poderiam ter é, divergência com o, com o prefeito, mas que, que defendiam o mesmo programa. Né? Agora não, agora a gente não tem mais isso, só tem né, a base, os vereadores que compõem a base do prefeito e a bancada de esquerda, que são seis vereadores. E nós, todo momento, tentando pautar ali os grandes temas da cidade, tentando é, disputar a cidade do ponto de vista de que o governo o executivo apresentasse programas e projetos que viesse, né ao encontro dos trabalhadores, da necessidade da população periférica, daqueles que mais precisam, das mulheres, das mulheres negras, da juventude trabalhadora, da classe trabalhadora, enfim. Isso foi feito e a, e a, e a bancada de esquerda, ela conseguiu, na minha avaliação, é, de forma, assim, com muita valentia, pautar isso. E eu acho que isso foi um resultado bastante positivo. Muitas vezes a gente olha e a, e a gente se sente, adriano um pouco, é, um pouco frustrado, né? Porque a gente está diante de um governo com uma base que é uma base que é, ela, a todo momento, ela acata as, as ordens do executivo sem questionar, né? Eles não querem nem debater, eles não querem nem abrir para o debate. E muitas vezes nós pautamos, que tinha que ter debate assim, sim, né, que discutimos ali, teve projetos que tiveram que ser retirados, porque a oposição estava batendo muito, né, e, e com razão, e isso a gente avalia que foi bastante positivo. Mas, no entanto, a gente não pode, a gente não tem. Uma, eu não tenho uma avaliação positiva desse governo, né? Não tem um balanço. Não faça um balanço positivo do ponto de vista do programa e do projeto que esse governo representa. Né? É, Campinas, Adriano, não passou por 2021 com uma situação financeira muito confortável. Muito confortável. Né? É óbvio que essa, é, o resultado dessa situação financeira, ela não se deu só em 2021. Ela vem nesse acúmulo aí, principalmente, desses dois anos de governo Jonas. Porque a gente não vai nunca esquecer de dizer né, que Dário é o sucessor do Jonas. Dário é o, foi o, o candidato que representava, né, que era o candidato ali, sucessor do projeto do anterior governo, do, do governo Jonas. E o Dário, ele, nesse 2021, ele, sei, ele seguiu a mesma cartilha. Então, muitos, muitos de nós, é óbvio, a gente faz toda a crítica ao bolsonarismo, ao governo federal, mas do ponto de vista das políticas econômicas, principalmente as políticas econômicas no município, o Dário não tem é, tanta diferença assim do governo Bolsonaro. E eu vou falar por quê. Nós, olhando o nosso mandato durante o ano de 2021, a gente teve a preocupação de fazer um acompanhamento muito sistemático sobre a questão orçamentária. Nós temos um conselho político, esse conselho político se reunia toda terça-feira, praticamente toda terça-feira nós nos reunimos, né? muitas vezes eu participava, outras não, por conta de agendas, mas o nosso conselho político, que discutia finanças públicas, estava reunido todo momento e fazendo o debate sobre o orçamento da cidade. E a gente teve atribuições de pessoas maravilhosas, como o próprio Pio, a Fernanda, né, é, que, que nos trouxe ali todos os elementos, porque são, inclusive, é, especialistas nessa área, e trouxe para fazer a leitura. E é isso que nos coloca, né, que nos dá toda a tranquilidade para dizer que o governo Dário não foi um governo que se preocupou com os trabalhadores, né? com a população periférica, com aqueles que mais sofreram nesse período, tanto esse período pandêmico, por conta da pandemia, como também esse período de crise econômica. Campinas, é, ela passa, sim, por uma situação orçamentária tranquila, isso é fruto de vários projetos já acumulados, como eu disse, né? de, vários, de, de várias intervenções no município, tanto do ponto de vista dos trabalhadores, ou seja, o município de Campinas, há tempo, não faz concurso público, concurso público para poder preencher os principais setores de serviços da cidade, como educação e saúde, não faz. Quando faz, chama um número muito pequeno daquilo que é a real necessidade do município. Colocando a agenda, né, dos trabalhadores, a, a gente passou aí por dois anos, 2020, 2021, sem fazer a discussão salarial dos, dos servidores, o gasto com a folha de pagamento com, com servidores públicos é menor do que o gasto com as empresas terceirizadas. Nossa. O gasto com a folha de pagamento tá menos de 32% e o gasto com empresas terceirizadas no município é mais de 35%. Então, quer dizer, é uma opção do governo pela terceirização, pela privatização. É uma opção desse governo. Só, só para você ter uma ideia, o Hospital Ouro Verde, nós temos mais de 600 termos contratuais de, com empresas terceirizadas. No Hospital Oro Verde é tudo terceirizado, por exemplo. Tem uma empresa terceirizada que cuida técnico de enfermagem, tem uma empresa terceirizada que cuida dos médicos, tem uma empresa terceirizada que cuida do pessoal da limpeza, do pessoal da cozinha é outra, do pessoal da, da, da segurança é outra, do pessoal do raio-x é outra, é assim. Né? Cada segmento, é, enfim, cada segmento tem uma empresa ali que cuida, que, que é uma empresa terceirizada que tá ali prestando serviço. Então, quer dizer, é, quando você olha, você vai falar, olha, né, tá, é, servidor público tem gasto alto, e Campinas não passa por essa, por essa situação. 2021, o que se arrecadou em, em, em ITBI, né, por exemplo, é, foi maior é, em outubro, o que se arrecadou com ITBI já é maior do que se fez a previsão do, durante o ano. Né, de 2021. Ele já, passou, ele já passou da meta. É óbvio que a gente tem aí, a gente tem aí o, como os, os, o pessoal né, da, da finanças fala, né, que o resultado primário tem aí 849 milhões aí já reservado. É óbvio que desses recursos pode ter já, parte desses recursos pode já estar empenhado com pagamento de dívidas né, que vai se fazer. Mas a arrecadação, o resultado orçamentário que o município apresenta, ele está assim, tá muito confortável de vários municípios do porte de Campinas. Muito, muito confortável mesmo. Né? Mas ao mesmo tempo a gente vê uma situação de prestação de serviço muito aquém daquilo que a população precisa. As UPAs da cidade, hoje o tema principal na cidade, hoje principalmente na região, que é uma das regiões mais vulneráveis, que é a região do Campo Grande, é o o, o que a população ali está sofrendo é com relação ao atendimento de saúde. Né? Em 2018 foi criado a Rede Marugate. A Rede Marugate é uma autarquia que foi criada na gestão Jonas, dizendo que era para poder fazer a gestão ali, principalmente dos hospitais e UPAs, né, da cidade, é, e, e veio no sentido para se dar uma resposta diante da crise do escândalo que se teve ali no Hospital Ouro Verde. Essa autarquia, ela foi criada, Adriano, e desde que essa essa autarquia foi criada para fazer a gestão dos hospitais, né, por exemplo, do Hospital Marigate, da, da UPA Carlos Lourenço, da UPA de São José, da UPA do Padre Adriana né, da UPA do Campo Grande, do próprio Hospital Ouro Verde, essa autarquia, ela foi criada criada para fazer a gestão desses hospitais e das UPAs, desde que ela foi criada, ela nunca realizou um concurso público. Nunca. A rede Margate não realizou concurso público. Se criaram uma UPA, se criaram uma rede, né, uma rede que faria a gestão dos hospitais da cidade e não se previu cargos, não se previu fazer concurso público. O que, que eles fizeram até esse momento? Eles ficavam tirando profissionais que é da própria da própria rede básica de saúde então ou seja tirava né se tira tira da rede básica coloca na nas upas né? no campo grande por exemplo descobre um santo para cobrir o outro e aí hoje a gente está nesse caos que tá 2020 2021 2021 apresentou toda a situação pandêmica né nós passamos aí por ondas ondas severas aí né, de, de contaminação por conta da Covid-19. Nós temos aí é, instituições internacionais apontando que a situação da pandemia não está controlada, que, nós, que a gente podia ter períodos né, de recuo, de refluxo, mas poderia ter né, períodos aí de novas cepas, de novas variantes que iriam contaminar e poderiam trazer novas ondas né, de contaminação. Então isso não estava fora do cenário para ninguém, para nenhum gestor. E aí é, simplesmente não teve essa previsão né, de, de, de concursos públicos. Hoje nós, nós temos informações que, por exemplo, na, na região do, do, do Campo Grande, lá na UPA do Campo Grande, a população teve período que ficou lá 14 horas esperando, 14 horas esperando o atendimento. Tiveram que sentar, deitar no chão, porque não tinha sequer uma cadeira, né? Porque quem, quem teve Covid sabe que você não consegue ficar nem sentado, o teu corpo não fica sentado, você não consegue se sustentar sentado. Você precisa deitar, você não tem força. Não tem força para respirar, você não tem. Você fica totalmente, né? Os sintomas ali do teu corpo fica totalmente fragilizado, Não tem sequer, né? Essa condição de acolhimento dessa população que tava lá. Então, assim... Nós não temos é, testagem. A bancada de esquerda apresentou um projeto de testagem. Foi o um projeto que foi discutido pelo Conselho Municipal de Saúde sobre a importância, a obrigatoriedade da testagem. E olha só, esse projeto era um projeto, gente, que não era um projeto né, revolucionário, ser testando todo mundo, não. Naquele momento, né, do início ali de 2021, o projeto, quando a gente apresenta, era para testar os trabalhadores que. que Trabalho em atividades essenciais. No primeiro momento, enquanto eu estava líder, né, da bancada, eu faço parte da comissão de legalidade, eles iam matar esse projeto na comissão de legalidade, para não deixar matar o projeto ali, porque se mata ali, só pode apresentar depois de dois anos, né? Se mata ali o projeto, eu retirei para não deixar eles, né, arquivarem o projeto, aí nós vamos, retomamos o projeto no, novamente, agora, a, a na época eu era líder da bancada, agora é o vereador Cecílio, que é o, o vereador Cecílio, né, encabeçou todo é, a discussão política desse projeto, fomos até, eu, ele, mais a vereadora Paola, nós fomos à bancada petista, nós fomos discutir com o governo a importância da testagem, a importância, o governo disse que, da, que daria todo o apoio e mais uma vez nós tivemos que retirar o projeto, porque o governo é, sinalizou que iria matar o projeto. E hoje nós estamos vendo a importância da testagem. A importância que está fazendo. Hoje nós não temos na rede pública de saúde, né, até tem, mas assim tem, tem protocolos ali para serem feitos. Só quando a pessoa está morrendo mesmo que se faz, que se faz o teste. É, e quem está que ganhando com isso? Né? quem está que ganhando com isso? a gente sabe que as empresas estão fazendo, os laboratórios estão fazendo testagem. as pessoas estão indo na farmácia, né? farmácia está fazendo testagem, as, né? a 300 a 80 tem preço para tudo que é gosto, aí, né? tem testes rápidos, enfim, o tal do PCR também. quem está que ganhando com isso? foi é, do orçamento nós tivemos um quarto do orçamento, 24%, quase quase 25, né? Do orçamento público, do grosso do orçamento público, foi aplicado em saúde, por conta da situação, né, inclusive, pandemia. Mas mesmo assim, tem faltado medicação básica. A gente tem feito várias visitas, é, em dezembro eu, fiz, eu fui fazer visita na casa de um servidor público, conhecido, um velho, conhecido nosso, Sarará e o Sarah tem duas filhas, né, que tem autismo, mas, mas tem também outras outras doenças também, e elas necessitam é, de uma medicação que é de uso contínuo para não dar convulsão. elas precisam tomar e não se acha. E, então, quer dizer, é, tanto medicação básica pra, quanto para pressão arterial, né, é, medicação para diabetes, enfim, não, não, não se acha. E aí você fica pensando, nesse período de 2021, quais foram os projetos que apareceram né, na Câmara Municipal? A todo momento, apareciam projetos lá de renúncia fiscal, de isenção fiscal. Né? Apareceu projetos lá para reduzir né, o, o, o valor do IPTU, dos, dos grandes galpões. Ou seja, quem que tem grande galpão? Não é um o povo trabalhador. Não é o povo que tem que... O que utiliza o transporte público todo dia para trabalhar né Ao mesmo tempo, teve aumento de IPTU. Teve aumento de IPTU. E teve redução de IPTU para os grandes para os, para os grandes galpões. E aí a gente olha depois, a gente também ligado a essa questão orçamentária, a gente vê o que acontece na cidade, principalmente nessa faixa, né? de um boy do e nessa faixa que vai até também a, a a região do ouro verde o que você vê de o, o boom né como a gente fala né a explosão da especulação imobiliária ali dos projetos dos, dos projetos né, imobiliários ali de, a explosão de construção de, de condomínios ali é uma coisa absurda né, tanto nesse eixo de um boy do loop você anda ali na John Boy do Lupa e você vai comendo poeira o tempo inteiro porque cada hora que você passa, é um condomínio novo que tá, tá se abrindo, é trator, é rasgando rua, né? E aí você vai, faz toda a consulta sobre o impacto né, que vai gerar aquele empreendimento ali, você não, você não tem. Eu vou dar um exemplo. Na, na Vila União tem três empreendimentos que estão sendo construídos ali. Tem, tem um um ou dois que está mais avançado e o outro que está mais que não estava né porque a gente fez a consulta não estava tão avançado ainda a gente pegou nós fizemos um requerimento solicitando informação para a prefeitura sobre o impacto né que, que teria aquela aqueles conjuntos né de residência de apartamentos que estavam sendo construídos ali porque veja vão ser condomínios que vão né que estão sendo construídos numa determinada região que vai colocar mais famílias para residirem, para morarem lá, essas famílias vão demandar transporte público, vão demandar serviço de saúde, serviço de educação, cabeamento, energia, enfim, né? Vai ali demandar é, a presença do Estado, né? uma maior presença ali de, de, de serviços públicos para atender toda aquela população que vai receber esses novos moradores. E não se tem esses estudo de impacto. Nós conseguimos um estudo só de, uma, de um condomínio que está sendo construído ali na Vila União. Mas foi o estudo de impacto que teve ali, foi quem fez, né? Assim, não foi nenhum estudo, mas quem fez, quem prestou as informações que nós estávamos precisando eram os servidores públicos da área da saúde, que estavam falando, olha, se vier mais tantas famílias para cá, a gente vai precisar de mais uma equipe, que tenha médico, enfermeiro, que tenha isso, né? vamos precisar de mais é, estrutura na saúde para poder atender, mas as outras informações com relação à educação, com relação ao cabeamento, com relação ao transporte público, não se tem. E por que não se tem isso? Desde a época do governo Jonas, o governo Jonas, ele é, está ele é, dando um presente para, esses, para esse setor, né, para o setor aí do para o segmento imobiliário da cidade, para os grandes empresários imobiliários, que é a isenção da outorga do título da outorga onerosa. Essa esse título, essa outorga onerosa, é uma contrapartida que os que as empresas, né, construtoras, quando elas vão construir numa determinada região, num, num determinado território, elas são obrigadas a pagar porque Ali vai se demandar mais serviço público, né? Elas vão colocar mais pessoas ali. Então, é uma contrapartida, principalmente para aquele território, para aquela região, para que possa se preparar, para que possa se organizar, né? Para poder atender aquelas famílias que vão passar a residir ali e que vai demandar mais serviços públicos. O Jonas deu a isenção desse título para essas grandes empresas e o Dário, agora, né? ele prorrogou, ele confirma também essa isenção. Então, esses caras estão assim rindo né, de orelha a orelha porque eles estão construindo na cidade inteira, construindo essas, esses, né, esses apartamentos, esses, esses condomínios, sem ter que pagar nada em troca disso. Né? A, eu, a gente recebe todo dia de, denúncias sobre isso, que o Cambuí também está assim. Né, o Cambuí também diz que está ali construindo vários condomínios, vários prédios sabendo né de toda a dificuldade que se tem ali o, o, o Cambuí de receber então assim e quando a gente vai vai ver lá por exemplo numa região do campo grande que já é escasso de creche que já é escasso de centro de saúde né que já não tem equipamentos públicos ali para receber a população né para poder atender a população então, é, quando a gente olha isso, a gente vê que uma cidade que em 2021 atravessou sérios problemas, né, toda a população que atravessou sérios problemas com alto número de desemprego, né, alto número aí de mães solos, que não tem sequer é, condição né de sustentar suas famílias, é, o governo não apresentou um projeto de renda básica, os, o projeto que a... A oposição apresentou, foram, foram arquivados, foram né, votados contra, foram derrotados no parlamento porque não se tem vontade, interesse político nenhum de socorrer esse segmento. Então, por exemplo, renda básica não se tem testagem, não se tem, né, não se tem vontade política nenhuma de, de socorrer a população, de resolver a questão da saúde. O governo Dário é um governo que aposta, sim, na terceirização. Nós, estamos, nós chegamos na, na situação que está lá no Campo Grande, lá no Ouro Verde, como a gente, a gente chegou, porque é um governo que apostou na terceirização. É um governo que não faz concurso público. É um governo que não apostou em, em fazer uma gestão séria na saúde pública. Foi-se colocado dinheiro. Para onde está indo esse dinheiro? Para onde está indo esse dinheiro, se o povo, que o povo não acha médico, o povo não acha... Enfermeiro, o povo não acha medicação, não tem consulta, exame, onde que tá indo esses, esses recursos, né? E aí, é, a gente, o que que a gente vê a, a todo momento? É isso, né? É um governo que não vem apostar aí e socorrer os trabalhadores, pelo contrário, é um governo que a todo momento apresenta projetos no parlamento municipal que vem socorrer os seus amigos, né? os empresários, um segmento da cidade que não são os trabalhadores e e, e por fim para tentar meio que encerrar essa primeira parte da minha fala falar um pouco sobre a situação também da educação nós é, nós temos profissionais na educação que passaram por esse 2021 com muita insegurança insegurança de que a todo momento sendo ameaçado que teria que trabalhar, atender as crianças, mesmo naquela situação mais precária, pandêmica, né, que nós, que nós passamos. É, o governo acabou tendo muita economia por conta disso, porque ele, com as aulas remotas, ele não atendeu, não socorreu, principalmente os alunos, para que tivesse os recursos, né, os materiais, que tivesse ali toda a condição para poder assistir... É, para poder ter uma aula remota de qualidade, os profissionais de educação que tiveram muitas vezes que socorrer nesse sentido, tiveram que fazer assim, de tudo, os professores, os monitores, tiveram que fazer de tudo, para que pudesse as crianças ter esse atendimento, né? as próprias profissionais monitoras, em nenhum momento tiveram acesso ali a, a celular, a computador, para que pudesse ministrar as aulas, para poder... Né, ministrar as atividades para as crianças, de forma alguma, muitos tiveram que tirar isso do seu próprio bolso. E aí hoje nós temos a seguinte a seguinte condição, né é, trabalhadores do serviço público que já estão com salários congelados há dois anos, não temos campanha salarial, as campanhas salariais anteriores foram, né, foram vergonhosas, pífias, conduzidas por uma entidade sindical governista, né, uma, uma entidade sindical que representa os interesses né, do governo municipal, Jonas e agora Dário, né, uma entidade que não faz cócega nenhum para, para o patrão, né, não, não tem nenhuma ameaça né, para para o prefeito. É, esse ano nós nós discutimos agora sobre a questão dos, dos recursos do Fundeb, né que são que são recursos que vieram né aqui para o município né que é recursos da educação básica que são recursos vindo aí do governo federal Campinas tem um, um, um resíduo do Fundeb daqui ele pode ser aplicado até março ele pode ser né, aplicado até março é, Campinas já utilizou a obrigatoriedade que tem, que é que é obrigatório utilizar dentre esses recursos 70%, né, que é obrigatório a utilizar ali com com despesas, né, ali da educação. Campinas já já utilizou esses recursos, então tem uma sobra. E a gente ainda tem os 25% da educação que nos anos passados Campinas teve uma baita dificuldade de utilizar os, esses recursos como um todo. Então, muitas vezes a gente viu, viu ali né, no orçamento ele comprando, a prefeitura comprando imóvel, né, para poder utilizar os 25%, comprando livro, que era, era literatura que não foi discutida, literatura completamente, sabe, é, enfim, né, é, coisas que não foi de, de, debatida né, com os especialistas da educação. E agora a gente está vendo que está chegando um monte de materiais que, que não faz sequer, né? não faz sequer nenhum sentido ali compra de, de brinquedos que não, que não são adequados, é, é, comprar atlas para as crianças da educação infantil. Então, assim, é né? um gasto que a gente vê que é, assim, é, é muito nítido que é para torrar recursos. Mesmo sabendo que os trabalhadores da educação tá passando por essa dificuldade. Nós estamos falando aí de professores, nós estamos falando de monitoras, a gente não está falando de altos salários, nós não estamos falando de altos salários, a gente está falando ali, né, porque serviço público hoje, a maioria se resume em saúde e educação, que são onde tem, se tem mais os trabalhadores, e, ne, e num contingente onde a maioria são mulheres, né, mulheres. monitoras, por exemplo, a maioria são mulheres e mulheres negras, né, e mães solos, inclusive. E aí, mesmo assim, a administração se nega a fazer o rateio do Fundeb, que é, um, que é uma possibilidade de se fazer um socorro. Nós, é óbvio, a gente que faz a luta sindical há muito tempo, que luta por salário, por condição de trabalho, a gente não tá querendo prêmio, não é isso. A gente quer salário, a gente quer condição de trabalho. É isso que a gente quer. Mas na condição que a gente está poderia ser muito bem sim socorrer esses trabalhadores. né, Socorrer esse segmento que está passando por um período aí muito difícil, né, período de sem discussão salarial há mais de dois anos e ainda se teve toda aí a discussão do aumento da cota de previdência nossa de 11% para 14%. Servidor Público Municipal de Campinas teve redução salarial. Então, é, e, o, e o governo não, olha, é, Indaiatuba, Limeira, agora Mogi Mirim, até o próprio Dória falou que vai aí fazer o rateio desses recursos do Fundeb que pode ser feito até março, porque pela nova lei, agora esses recursos podem ser utilizados, né? pode ser aí executados até março. E, e mesmo assim, o governo se nega a fazer essa discussão com esse segmento que, que tem passado aí, né, por uma situação muito complicada. Enfim, então eu acho que falo agora nesse primeiro momento, né, faço essa, essa essa fala nesse primeiro momento para abrir, dizendo que é, o governo Dário, ele é um governo, ele é mais do mesmo, né? ele é mais do mesmo, ele é um governo que ele apresenta uma agenda neoliberal, é um governo que aposta, aponta aí na privatização, na terceirização, coloca o povo, principalmente o povo da periferia, o povo trabalhador porque povo cabe tudo né mas a gente tá falando né dos, dos trabalhadores coloca numa condição de risco não apresenta nenhum projeto de socorro principalmente aqueles mais vulneráveis né? a gente viu aí o que foi a política de assistência social no município aumentou e muito o número de vulneráveis e no orçamento na discussão do orçamento ele não aumentou em um real né os recursos da assistência os trabalhadores da assistência estão sofrendo demais, porque todos os dias eles são demandados a atender uma população que está de extrema vulnerabilidade, né, sofrendo violência. A gente sabe da, daquele, daquele setor que além de estar tá passando ali fome, né, de tá passando fome, também tem a questão da violência, violência é, doméstica que está aí a, atingindo as mulheres. E esse governo não apresentou nenhuma alternativa para poder socorrer essa população. Então, não socorre os, os, os trabalhadores, servidores, não socorre a população, não investe no serviço público, desmonta a saúde, porque hoje nós temos aí, Campinas apresentou ontem, quem assistiu um o jornal, né, até no grupo, no grupo do PT, a gente estava discutindo sobre isso, mais de 300 servidores estão afastados porque estão contaminados, estão doentes. Isso tudo já era, não era, é, é uma tragédia que já estava anunciada, todo mundo já sabia que isso poderia acontecer, né? E mesmo assim ele aposta nessa política aí de, de, de desmontar o município, mas de socorrer aí um segmento que não são os mais pobres, né? São os mais ricos da cidade. Então por isso que a gente, é, o balanço que eu faço é que é um governo mais o mesmo, é, continua sendo um governo de continuidade, um governo que continua aí apresentando um projeto de, de desmonte, um projeto de atacar os trabalhadores e de socorrer os seus amigos. Então esse é, o, é um balanço preliminar que eu faço nessa, aliás, um balanço que eu faço nessa minha fala preliminar aqui. Legal, muito bom. Então, para quem pegou... Pela metade da nossa conversa aqui, ela fica disponível depois. A Paulinha, inclusive, vai subir no nosso canal no, no YouTube, Centro Cultural Esperança Vermelha. Então, quem quiser assistir inteiro depois, dá para voltar e assistir durante a semana tranquilamente. E esse vídeo fica disponível na página do CCD e agora na página da Guida também, porque estamos fazendo hoje transmissão cruzada, aproveitando a presença dela aqui. O papo de hoje é um balanço sobre o primeiro ano do governo Dário. E estamos começando a primeira roda do ano de 2022 com uma convidada mais do que especial que está retornando aqui e aproveitando para fazer um balanço do primeiro ano do governo Dário, tá? Então é isso, enquanto eu vou fazer um... vou puxar aqui um pouquinho para fazer a leitura dos comentários aqui. Quando a vida vem aqui sempre tem muita gente comentando, né? Então não sei se, se vou conseguir ler os comentários de todo mundo, mas vou tentar aqui. A Valquíria, como eu já falei, a Elisandra Camilo, dando boa noite para o pessoal que está chegando, a Paula Viana, que nos ajuda aí sempre na técnica, o Wagner Romão, que está acompanhando nossa live também, boa noite Wagner, é, quem mais? A Valquíria dos Santos coloca aqui, é, gostaria que a vereadora Guida comentasse sobre a situação dos trabalhadores da saúde afastados por síndrome respiratória, 300 trabalhadores, notícia quentinha que a Valquíria está comentando aqui para Guida falar a respeito, tá? Depois também tem aqui a Vanda Conte, a Vanda Conte está dizendo aqui que está assistindo, é, abraços socialistas, muita esperança vermelha, valeu Vanda, obrigado pela audiência, como sempre, a Paula colocou o nosso pix aí disponível para quem quiser, a Célia Santos, grande Célia Santos, boa noite Guida, boa noite Adriano, boa noite Célia, bem-vinda à nossa live aí, ficamos estamos muito felizes, de contar com a sua audiência, principalmente logo no, de largada, assim, na primeira roda do ano, que é uma roda especial para a gente, e, e a Célia traz um axé especial para a gente começar a nossa nossa programação de 2022. Vamos ver quem mais aqui... Uh... Uma pergunta aqui Júnior mandou, mandou pelo Telegram uma pergunta que vamos ler. Uh, Grata pelo seu olhar e luta guida. Que essa mensagem foi feita no, no site do Socializando Saberes, tá? Lembrando que a nossa transmissão também é simultânea no Socializando Saberes, como a gente sempre faz aqui. Nem todo mundo acompanha pelo pelo Facebook, né, quem quiser acompanhar diretamente pelo site, a gente faz a transmissão também no Socializando Saberes, tá? E o comentário é da, da Daniela Caetano, grata pelo seu olhar e luta, Guida, a Prefeitura Municipal de Campinas passa longe de uma gestão democrática. Na educação, a política clientelista impera, além dos assédios, das mentiras e da falta de garantia de nossos direitos. É tá? o comentário da Daniela dos Santos Caetano, trabalhadora, da educação, que está acompanhando pelo site Socializando Saberes. Hoje nós estamos transmitindo aqui, simultaneamente, de vários lugares diferentes, né? E... Mas vamos lá. É... Tem um outro comentário da Wanda Conte aqui. Bem-vinda à volta da roda de conversa, espaço democrático de formação. Valeu, Wanda! Tem hora que eu tenho dificuldade para conseguir acompanhar aqui. Antônio Júnior, a melhor vereadora de Campinas. Concordo, concordo plenamente. Célia Santos, um joinha. Ronaldo Hipólito, o prefeito, enquanto não investe em infraestrutura para a população, coloca o projeto de regulamentação da Secretaria de Serviços Públicos, ARs, onde foram criadas subprefeituras. Comentário do Ronaldo Hipólito. Boa noite, Ronaldo. Obrigado por estar acompanhando. É, William Santos Rezende está dizendo aqui. Ah, e aqui em São José dos Campos, com Felício Ramute. E em São Paulo, com Ricardo Nunes, funcionários públicos aposentados foram descontados em 14%. Minha própria mãe está entre as vítimas dessa tragédia. Essa situação com aumento da, aumento da alíquota de desconto se repetiu em, em vários Lugares ao predomínio do neoliberalismo no nosso país, então a gente vê esse cenário em diversos lugares, né? É... Coisa que a Guida já comentou. A Valquíria tá dizendo aqui, ó, por isso que o mercado esperneia quando Lula fala que quer um Estado forte, ganharam muito dinheiro com as terceirizações, precarizam a prestação de serviço e a dos trabalhadores e trabalhadoras. Comentário da Valquíria dos Santos. É... A Nathalie Seleguin, eu acho que é Nathalie, né? Uhum. Boa noite, Guida, parabéns pelo trabalho realizado em 2021. Deixa eu abrir mais aqui, o comentário dela tem mais coisas aqui. Ah. É, minha pergunta é, na sua opinião, quais as perspectivas de aumento salarial para nós servidores municipais? Desde já agradeço. Na entrevista do Dário do Correio Popular, ele falou que esse ano é, vai ter que ter aumento, mas ele falou que esse ano vai ter que ter aumento como se ele tivesse que fazer um esforço, assim, para dar um aumento, né? E nada, não é nem um pouco compatível com essa situação que a Guida expõe aqui, né? Que o caixa tá cheio de, de recursos, né? Uh, a Elisandra tá dizendo aqui assim que é bom, transmissão em todos os canais, valeu Elisandra, vamos ver se ficou alguém para trás aqui. Está a gente comentando. Aqui o Antônio Júnior, é, Guida, você tem informações sobre o processo seletivo ou concurso público para Sanasa? Existe previsão para recompor o quadro que está pequeno? O pessoal está escrevendo aqui as perguntas, nós fizemos um primeiro bloco bem grande. Quem quiser mandar a pergunta, aproveite aí, porque o tempo está tá curtinho aqui, hein? A Célia está perguntando aqui, ó. Guida, sempre que te ouço e vejo seu trabalho, me reanimo para seguir nessa luta. Precisamos de você, eu te sigo na luta. Valeu, Célia Santos. Queria aproveitar também a ocasião da presença da Guida aqui para indicar também que a Guida fale sobre o aumento da passagem de ônibus, que também foi um presente aí de, de início de ano que a gente ganhou do, do governo Dário, né? E, enfim, é isso, um aumento absurdo, eu não comparei com, com outras cidades, né? Mas enfim, aumentar a passagem nesse momento, né, situação bem complicada. E assim, aumentou de um jeito é, absurdo, inclusive, porque pelo que eu estava observando.. É, Corre-se o risco do, do, do vale-transporte, do bilhete único ficar mais caro do que o vale-transporte. É. Vale ou a própria tarifa mesmo. Ou a própria tarifa. Não... É uma confusão. Enfim, uma confusão e depois a Guida pode comentar também. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui perguntando. Se o Júnior mandar alguma coisa aí você me diz. Eu acho que eu li tudo aqui. Ah, outra coisa aqui que o William coloca. Jonas prometeu os núcleos da esperança, que seriam os céus genéricos, e não cumpriu. Dário diz que vai fazer, mas não acredito. O campineiro de periferia precisa de céu de verdade, como já fizemos em outras cidades. Caso de São Paulo, que ele está citando aqui, né? Governo, gestão da, da Marta Suplicy. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, é isso aqui. Então é isso, gente. Queria agradecer muito a todos e a todas. Tem muita gente acompanhando aqui. Compartilhe nos grupos, compartilhe na sua timeline e essa live depois ela fica disponível para quem quiser assistir durante a semana. Nós estamos transmitindo simultaneamente no, na fanpage do CCV, na fanpage da Guida Calisto e também no site Socializando Saberes. Eu tô meio atrapalhado aqui hoje porque nós estamos fazendo alguns testes, né? Mas é isso. E, e a gente, e depois a Paulinha vai subir também esse vídeo para o nosso canal no YouTube, Centro Cultural Esperança Vermelha, lá no YouTube, fica disponível para quem quiser acompanhar depois, ou compartilhar nas redes, tá bom? É, a gente vai fazer mais um bloco, a Guilherme vai responder alguns comentários, algumas perguntas, o William colocou mais uma aqui, vou aproveitar para ler. É, Guida Calisto, é possível que tenha a volta dos cobradores de ônibus em Campinas, aqui em São José dos Campos, ainda não tiraram, mas eu sei como é horrível andar de ônibus sem cobrador, é horrível e perigoso, porque cobrador é um copiloto do motorista de ônibus. Inclusive, é, aqui em Campinas a gente tem uma situação com a construção do BRT, tentaram acelerar, o máximo para terminar antes do processo eleitoral. E aí todo mundo ficava brincando, né? Ah, depois que passar o processo eleitoral, vão, as obras vão parar. E é exatamente, é exatamente o que, que aconteceu. aconteceu. É né? assustador. Mais um ponto aí que a Guida pode comentar também sobre os BRTs, porque, inclusive, assim, um projeto que estava dentro do PAC-2, se eu não me engano, lá atrás, da Dilma. né sim. Com é muitos bem. recursos federais. Né? Sim, sim mas que a prefeitura, não, me parece, não está fazendo a parte dela aqui na cidade de Campinas. Bom, é isso, queria agradecer a todos e todas que estão acompanhando aí, a gente vai para o segundo bloco, a Guida vai comentar as outras questões que apareceram aqui, e a Guida é uma presença constante aqui, então ela vai voltar muito, muitas outras vezes durante o ano, nós temos muitos temas para discutir, na terça-feira que vem a Jandira estará aqui com a gente, dia 18, né? Hoje é dia 11. 18. Dia 18, a partir das 19 horas, a Jandira vai estar aqui, sempre revezando, né? Um convidado da cidade numa semana, pautando os temas locais, depois na semana seguinte uma pauta nacional ou estadual. E aí a Jandira, que é a dirigente nacional da CUT, tá sempre aqui com a gente para bater esse papo, tá bom? Então é isso, Guida, vamos lá, várias questões. Vamos, é, aí. várias questões, eu tentei aqui anotar aqui, qualquer coisa, dá um grito aí se eu não responder. É, a Valkyria falou sobre essa questão né, dos trabalhadores da saúde, né? são, são 300 aí que a, ontem acho que foi a IPTV que anunciou, a Cidade On também, enfim, é um, é um dado oficial do governo, né, que nós temos aí uma quantia de 300 profissionais da saúde que estão afastados, Contaminados aí, né, com sintomas gripais e COVID, enfim. Olha, é, aí veja, ontem é, a, a empresa Cisne, que foi a empresa que ganhou aí o chamamento público, para poder apresentar os trabalhadores, né, para poder fornecer os trabalhadores que vão atender a UPA do Campo Grande, né? Então, o governo está fazendo propaganda, né, que agora se chama essa empresa. Quando a gente foi olhar, é, é, primeiro a gente foi olhar a empresa. Né? Quando a gente fez uma busca sobre a questão da empresa, a gente viu o quanto de processos na vara do trabalho se tem, de reclamações de trabalhistas que se tem contra essa empresa. Assim, é um número muito grande. Né? de irregularidade, de fraude, enfim, que essa empresa está envolvida. Já começa por aí. Quando você vai olhar os valores que são pagos ali de salário, gente, técnico de enfermagem, a empresa tá, vai estar, tá, é, o salário bruto do técnico de enfermagem para atender a UPA do Campo Grande é R$ 1.900. Reais. Se o bruto é R$ 1.900, reais, tirando os descontos ali, ele vai tirar R$ 1.500, reais, um técnico de enfermagem. Um enfermeiro é R$ 2,900,00, também nessa mesma lógica, né, tendo os descontos R$ Nós estamos falando de uma região, que é a região do Campo Grande, que é uma região distante, que é uma região é, que tem que é um território que tem toda uma especificidade, ou seja, a gente, nós fizemos vários, tivemos várias comissões de estudo, por exemplo, o vereador Cecílio fez uma organizou uma comissão de estudo que pautou a situação do Campo Grande, principalmente a, a situação de vulnerabilidade, a situação econômica, a situação social do Campo Grande, a gente vê o quanto se tem ali de, de uma população vulnerável, que se quer tem condição de comer. A gente sabe muito bem que quando a pessoa não tem condição de comer, né, isso se reverbera em doença, isso se reverbera em violência, esse, né? Isso explode aí com, com muita vulnerabilidade, né? de, várias, de várias ordens. Aí. Como que você vai é, disponibilizar trabalhadores com salário desse para aquela região? Esse trabalhador não vai ficar muito tempo ali. E numa situação agora, como a gente está, aumento de PTU, aumento de tarifa de ônibus, e a maioria dos trabalhadores que vão prestar serviço lá no Campo Grande não são de lá, são de fora de lá. A primeira oportunidade que esse trabalhador tiver de, de, né, de outro local de emprego, ele vai sair de lá. A gente não pode ter essa rotatividade de profissionais ali. A gente não pode ter. É uma, é uma, é uma, é uma população vulnerável que a gente precisa ter. Um serviço adequado. E é por isso que a gente luta pelo concurso público. Porque quando você tem o profissional concursado, esse profissional que cria raiz naquele local, ele cria ali relação, identidade com aquele local. Ele conhece a população que ele vai atender. Ele sabe, por exemplo, ali quais são as doenças que se tem ali. Ele sabe a condição socioeconômica das famílias. Ele conhece isso de perto. E aí eles vão me colocar uma empresa que apresenta uma situação salarial, uma condição salarial dessa para os profissionais. Sabe, isso, isso, isso, isso me dá tanta revolta, porque veja, é a prefeitura ganhando, são essas empresas ganhando, e são os, os, os trabalhadores se ferrando ali, porque vai, ter, vai continuar tendo ali falta de atendimento, vai continuar tendo ali precarização, ali aos montes, e aquela população e aqueles trabalhadores vão continuar se degladiando. Enquanto que o patrão vai sair ali, né, com as burras cheias de grana, com a sua conta bancária gorda, em cima do quê? Em cima de uma, de uma precarização, tanto dos trabalhadores terceirizados que vão atender ali. E também tem, tem uma outra questão muito, muito séria para nós, que a gente fala que quando a prefeitura aposta nesse ponto da, da economicidade, é um erro. Porque nós estamos falando de uma regi região vulnerável que apresenta uma série de doenças ali né, na, na população que nós precisamos ter médicos capacitados em condições de atender aquela população com qualidade. E a gente sabe muito bem que quem consegue fazer isso são os, os profissionais do SUS. Um profissional, um médico que já tem aí um tempo de experiência não vai querer trabalhar, uma, uma enfermeira não vai querer se, se submeter a uma condição de precarização tamanha como essa. E quem que vai perder a população que tá ali, que tá precisando desse atendimento? Sabe, é, é um... Olha, eu fico, assim, indignada com isso. Eu fico... Quando eu vi, né, o edital lá da empresa, convocando os, os trabalhadores que quisessem trabalhar para ganhar um salário de 1500 reais um técnico de enfermagem, porque é isso que vai, que vai receber numa condição dessa que tá. A gente sabe muito bem que quem tá... Né, quem são os trabalhadores da saúde? São mulheres mães solas, é, é esse, né, é esse público de profissionais, então, é, isso nos, ou seja, a gente sabe, Valquíria, que o problema vai continuar, o problema vai continuar, porque esse governo aposta na terceirização, aposta no desmonte, para depois falar que o serviço público não funciona, né, então ele vai lá, desmonta a precariedade e fala assim, olha, agora eu preciso terceirizar porque os médicos não querem vir, trabalhar como eles falam, direto falar, ah, os médicos não querem vir tra tra trabalhar aqui. Não fizeram concurso público para médico para atender a Upa do Campo Grande. Não fizeram concurso público, nunca fizeram. São médicos que vêm da rede básica. Faz lá o concurso, solta o edital no Campo Grande, vai ter é, 200 vagas de médico. O médico que for selecionado, que passar pelo concurso público, ele já vai ciente que ele vai trabalhar ali. Ele vai trabalhar. Ele já vai ciente para lá, não tem o que o que ele falar depois. Porque se assim, o cara tá tá numa classificação, né? Que pode trabalhar numa área que que é mais perto para ele, porque os médicos, a gente sabe muito bem que trabalham em vários, né? Em vários hospitais, tal, tem várias jornadas aí. Aí so, sobra pro campo grande, eles não escolhem lá. Mas quando já tem lá as vagas determinadas, né? escritas lá, que o, o profissional já se organiza para trabalhar lá. A gente sabe disso, mas é uma falta de vontade política, uma falta de interesse, uma, fa uma falta de respeito com a população. E isso é deliberado, isso não é falta. Qualquer um pode muito bem organizar isso. São, são, são profissionais, né, enfim, secretário, presidente da rede de Maragate, tem anos de serviço público, ele sabe muito bem ele sabe como é que funciona essa máquina, não faz porque não quer, não faz porque está atendendo a um outro projeto, que não é esse projeto né, dos, dos servidores, de, o projeto de atender a população. Né? É, o Ronaldo falou sobre essa questão da Secretaria de, de Serviços Públicos, vários projetos que o prefeito apresentou né, foram esses, não foram projetos aí de, de organizar o serviço público, para poder ter um serviço público de qualidade, para atender a população que mais precisa, não foram. Um dos primeiros projetos, até foi debatido logo que eu voltei, que eu fiquei internada de Covid, ele o, o prefeito apresentou um projeto né para poder organizar os cargos comissionados. Só na Secretaria de Esporte... Ele apresenta. É, lá estão alocados 38 cargos comissionados. Me diga. 38 cargos comissionados na Secretaria de Esporte. É a secretaria de onde o prefeito vem, né? É. Da onde ele, ele era secretário de esporte, né? Antes de lá. Gente, sabe? É, é, um, é um absurdo apresentar um projeto para poder regulamentar os cargos comissionados. Né? Enquanto ali o os cargos de carreira de atender a população estão totalmente defasados, né? não tem servidores públicos, uma boa parte é, teve que se aposentar, não tem concurso público, mas o prefeito estava preocupado em atender aí a pauta, a demanda dos comissionados. A, a Nathalie falou sobre essa questão é, do... Do aumento. A gente discutiu, quando esse ano chegou lá no Parlamento Municipal, a discussão do orçamento, Natalia, a gente apresentou né, uma proposta de aumento, uma proposta para que fosse reservado dentro do orçamento municipal, recursos para garantir aí a valorização do salário dos, dos servidores, mas a base, ela rechaçou por completo. O gasto com a folha de pagamento com servidores está em menos de 32%. Nathalie, não, é, não, se você for olhar nos municípios do Brasil que tem essa condição favorável, é, Campinas está numa situação de, de sonho. Né? Nós temos aí é, municípios da Grande São Paulo, Guarulhos, Diadema tava batendo em 48, 50% gasto com folha de pagamento, tava tendo assim muita dificuldade para poder fazer a discussão orçamentária de aumento. Campinas tá, olha, tá tá com, agora deve estar tá até com menos de 30%, né? Se a gente for olhar novamente no último balanço balancete que foi apresentado, tava menos de 32%. Então, quer dizer, a gente tem condição de fazer uma boa campanha salarial. A gente tem condição de fazer concurso público, a gente tem condição de contratar médico, de contratar enfermeiro, a gente tem condição de ampliar aí o quadro de profissionais da educação para atender vagas, a gente tem condição. O que a gente não tem, Natalia, é um prefeito que, queira, né, que tenha no seu projeto vontade política para atender a esse projeto para a população. Infelizmente, é isso. A gente vai precisar, mais uma vez, a categoria se organizar, é, impulsionar essa campanha salarial porque ó, desde de 2015 que a prefeitura não faz nenhuma alocação de recursos para carreira para plano de carreira de servidor público né a, a, os servidores públicos que estão aí pleiteando evolução na carreira para conseguir tem que entrar com ação judicial ou seja além de não conseguir o que é de direito ainda tem que pagar advogado para poder disputar isso judicialmente correndo risco de nem ganhar ainda tem que pagar a sucumbência. Para a prefeitura. Então, é uma situação muito complicada. E é por isso que esse governo está nessa condição orçamentária favorável. Né? É um governo que aponta, que aposta né, em todo esse, esse desmonte. A tarifa de ônibus. A tarifa, Adriano, é uma das coisas que a gente estava discutindo é, inclusive, que ela não foi discutida no Conselho né, Municipal de, de, de Transporte da nossa cidade. Nós da bancada de esquerda, a gente, ontem nós nos reunimos para discutir duas pautas. A pauta da saúde, né, que está uma situação desesperadora, e a pauta da questão da tarifa de ônibus. E a gente vai apresentar, sim, junto ao Ministério Público, é essa condição, porque a gente não tem sequer é, a, a planilha né, de quanto se paga de subsídios, assim, que justifica o pagamento desses subsídios, desses subsídios para os empresários. A gente não tem isso. Eles falam que cobra por, por quilômetro, por Km, enfim, a gente não se quer, a gente quer a transparência disso, que justifique isso, que justifique o valor, né, o aumento dessa tarifa. A gente sabe que não tem. Então, por isso que a gente vai, inclusive, procurar aí o, o MP, na bancada da esquerda, apresentar esse projeto, esse, essa denúncia, né? esse processo aí de denúncia, porque não dá, é né? uma situação como, como a nossa, como bem aí o William lembrou, a cidade, os empresários aqui do transporte é outro segmento né que ri de orelha a orelha, porque não tem gasto com profissionais, com cobradores, né é uma tarifa altíssima, é repassado esse alto número aí de subsídios para eles, uma tarifa como essa, uma, uma frota que a gente sabe muito bem, totalmente escassa, o trabalhador fica horas né, esperando, horas no trajeto, quem mora nas regiões mais longe, Campo Grande, né, Ouro Verde, sabe muito bem o que sofre o trabalhador ali, dentro de um transporte público precário, em territórios mais distantes. A gente tem locais que, do Ouro Verde, por exemplo, né, ali perto da região ali do Vida Nova, Vida Nova, Vila Vitória, que de sábado à tarde o ônibus para circular. É, as mulheres têm que andar um tantão porque, de manhã cedo, porque o ônibus na, em determinada região ali só vai começar a rodar depois de, de um determinado horário. As trabalhadoras domésticas que têm que sair cedo, correm o risco ainda, inclusive, de, de, de ter que sair muito cedo de casa ainda, no, em horários escuros é esse transporte público que a gente tem na cidade é esse tipo quando chega às sete da noite não roda mais em, em determinados bairros de sábado tem um ali perto ali do Vila Vitória que não roda mais o ônibus de sábado à tarde é isso né então é, a gente não consegue entender o que justifica né esse, esse aumento então não sei se eu respondi todas as questões é, eu... enfim se não me de dá um salve Tem aí galera uma última questão aqui da Célia que, Acho que a falou ela coisa. fez bem na hora que estava comentando, começando né? É. É, ela fala que o material adquirido pela prefeitura hum. referente à lei 10.639 hum. pelo que vir, não atende a necessidade de representatividade negra das crianças na escola o que fazer? Essa negação da cultura negra precisa ser resolvida. Comentário da Célia, a Guida já tinha é, mencionado isso, e a Nathalie também colocou aqui, agradeço por sua fala, Guida, sempre muito realista. A Valkyria também acabou de comentar aqui, ó, no governo Toninho Zalene, tivemos acesso a uma planilha, Onde mostrava que com uma semana de ônibus rodando, a empresa pagava todos os funcionários. Comentário da Valkyria dos Santos. É isso. É só fazer essas contas, né? É ah, isso. Enquanto você falava também no, no primeiro bloco, é, eu estava pensando aqui também numa conta que eu lembro que foi compartilhada há um tempo atrás e, e que é, eu me recordo que é, o custo de um um guarda, um vigilante, contratado na iniciativa privada, é praticamente o mesmo valor do custo de um guarda municipal, sendo que o guarda municipal recebe um salário muito melhor, tem, tem seus direitos, tem estabilidade, estabilidade etc. Estabilidade. Né? E pode prestar um serviço muito melhor, né? melhor para a cidade. Tem ali contato com a comunidade, contato com as crianças, conhece né, o território. Inclusive é respeitado ali no território, porque justamente conhece a comunidade que tá ali, ah, né? Lamentável. Enquanto que os terceirizados eles muitas vezes não são de lá, tem que, tem que sair, tem que, enfim, é difícil. Acho que é isso, Guida, é, é, é você quer fazer Sobre um... Sobre a, a questão que a Célia traz, Célia, é, eu acho que a gente precisa, né? Eu, às vezes o povo fala que eu sou muito brava, não sou brava não, gente, eu sou assim. <risos> Acho que a gente tem que chutar a porta, Célia, sabe? Porque é o seguinte, é, a Lei 10.639 é uma lei federal, né? É uma lei, inclusive, é, que ela fez todo, todo o rearranjo aí na, na LDB. Os municípios não estão respeitando, né? Não estão respeitando. Eu acho que a gente precisa, sabe, convocar o nosso conselho político e ir para cima, assim, de forma... É, de forma bastante séria, bastante consistente, sabe, sem recuo nenhum, porque chega o que eles estão fazendo com a gente, o que eles estão fazendo com a educação pública, é, enfim. E olha que a educação pública no nosso município a gente tem ótimas referências por conta do corpo, né, de profissionais que nós temos. Mas fica, fica isso, né? Ou seja, fica sempre a cargo do profissional que está na sala de aula, fica sempre a cargo daquele profissional. Se a gente não tem esse profissional qualificado, as nossas crianças não têm né? é, esse, esse projeto político aí, debatido com consistência. Isso é uma obrigatoriedade está na lei, é uma obrigatoriedade. Isso tem que ser uma pauta da secretaria, não pode ser uma pauta de uma profissional, uma pauta de um profissional, de uma profissional. Né? E, enfim, eu acho que a gente... Precisa mesmo, é, de uma forma assim, com muita tranquilidade, dar um basta nisso. Fazer aí a, a fiscalização, as representações necessárias, né, talvez montar uma frente, uma frente do, de municípios que têm enfrentado essa dificuldade. A gente sabe que não é só Campinas. Mesmo Campinas sendo uma cidade com referências né, nacionais, que nós temos históricas, de um movimento negro militante, de um movimento negro muito crítico, atuante, a gente está nessa condição que está. Então acho que a gente precisa pensar em algo que de fato venha fazer o enfrentamento de forma muito séria, sabe? Assim, Tem que dar um basta a essa política de, de negar, essa política de invisibilidade, principalmente a, a, a nossa pauta né, do povo negro. Acho que a gente precisa é, ter um pouco mais de, de coragem com relação a isso. Legal. Então é isso. Estou vendo que a Célia aqui tá, postou aqui um aplauso, Valquíria também, acho que é isso que está nos faltando, chutar a porta, muito bom Valquíria. E a Beatriz Cavalcante aqui também comentou, ó, disse que é moradora do Vila Vitória, passamos por várias dificuldades no transporte público, até casos de assédio e roubo dentro do transporte devido à superlotação comentário da Balqui, da Beatriz Cabalcante. Obrigado, Beatriz, pelo comentário, tá? E é isso. Chutar as portas todas aí como a Célia tá dizendo. Um Bom, comentário gente, comentário do Júnior que ele pediu para O um Comentário do Júnior? Vamos lá. Do Júnior não. É, o Cláudio Romanelli, né? Cláudio Romanelli tá dizendo aqui parabéns para Guida, também deixou o comentário dele no site Socializando Saberes que o Júnior está nos operando lá, se o Júnior estiver nos assistindo aí, bom ano, feliz 2022, vamos que vamos, estamos começando mais uma jornada aqui das rodas, e, e é isso, sempre com transmissão simultânea na fanpage do CCV, no Socializando Saberes, hoje também com transmissão cruzada na, na fanpage da Guida, o que aumentou bastante a nossa audiência aqui, e você pode compartilhar esse vídeo ah, onde é, tiver gente disponível para poder assistir, um, no WhatsApp, onde quiser. Daqui a pouco a Paula sobe no YouTube também. Fica o um apelo pelas doações, nosso pix está aí na caixa de comentários que a Paulinha colocou. E, e é isso, começamos aqui com o pé esquerdo, começando com o pé esquerdo, nossa primeira roda de 2022, hoje com uma convidada muito especial, que é a guia da Caliça, a gente está muito feliz de fazer aqui, em especial presencial, né? espero que a gente consiga seguir assim durante todo o ano, né? vamos batalhar por isso aí durante o ano todo. E é isso, um ano que vai ser muito especial para todos nós, um ano em que viraremos algumas páginas importantes da nossa história, a página do bolsonarismo, a página do neoliberalismo, Várias páginas para virar, então a gente precisa e a tomar cuidado. a página do Lava Do Lava também, <risos> com certeza, né? E aí é isso, a gente vai pautar. Aqui a gente pauta tudo: federal, estadual e o municipal, como a gente pautou hoje também, não, não tem moleza para ninguém, né? É isso, aí, é é isso, isso aí. aí. Então é isso, obrigado, Guida. Eu que agradeço mais obrigado. uma vez, boa noite e boa noite para todo mundo que acompanhou, obrigado. Pela presença de vocês. Aqui, aí. Tem mais uma mensagem. Terça-feira que vem, lembrando mais uma vez: terça-feira que vem estaremos aqui com a Jandira O'Hara, nossa companheira que é da direção nacional da CUT e que vai estar tá por aqui para a gente fazer um, um, um debate também na nossa próxima roda. Fica o um convite para todos e todas, tá bom? O Vamos aqui. lá. Comentário do Júnior: sim, estamos juntos, parabéns, muito boas as informações. Valeu, Júnior. Valeu por estar. Tá... Sempre em sintonia com a gente aí, sempre operando. Tem muita gente que não, não tem acesso ou prefere é, uma outra forma de acesso, então fica aí a dica do site Socializando Saberes, que inclusive é, é uma parceria para transmissão da roda, mas dentro do Socializando Saberes tem toda uma programação muito mais ampla, né? Então vale a pena para quem não conheceu ainda, conheça Socializando Saberes, porque por ali vocês vão, vão, vão encontrar aí toda uma programação que vai muito além das rodas do CCV. Então é isso. Valeu, gente. Semana que vem estamos de volta. Abraço para todos e todas. Tchau, pessoal. E fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Dário. <risos>